bom dia pessoal vocês querem saber como perder os quilos do seu corpo de forma fácil simples e facilitada saiba como perder os quilos do seu corpo através de um treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil simples e eficiente e abaixo desse vídeo